É, eu sou o Vitor Narese, sou técnico mobilizador da cidade de Tremembé, interior de São Paulo. É, Tremembé começou, na verdade Tremembé já tem alguns projetos que trabalham com mobilização social. E o grande desafio foi quando chegou o PVE para nossa cidade foi unir essas forças, é, percebemos que, é, que todas as forças é, era, para, era para um bem comum, que é a educação né, do município, então o nosso desafio foi juntar tudo isso e trazer para os nossos é, voluntários que já participavam dos projetos, esse novo gás que o PVE trouxe. Então, é, hoje a gente conseguiu unir todos os programas, é, os, os voluntários de todos os programas estão juntos, criando ações que mobilizam é, a leitura, que mobilizam é, ações do bem e educativas, criando espaços educativos na, na comunidade. E a ideia de vir aqui hoje é para é, abastecer mesmo os conceitos, é, trazer uma nova, um, novo, né, um novo pulso para as nossas ações e daqui em diante é só seguir para o sucesso do, do, do programa lá no nosso município.